Cai lá embaixo, achando que ela caiu, eu nem caí. Satisfação, rapaziada! Seja bem-vindo ao vídeo. Nesse episódio, eu vou mostrar alguns momentos da live. Então, fiquem com o vídeo. Ah, vacilo. Ah, não, não, não, não, não, não, não. botar 20 anos para uns 3 dias. A gente vai se manter aqui até um, uns bagulhozinho mais da hora, mas a gente tá tribo, cabuco. A gente precisa de meio só dois é mil. Ah, está dona boladona. A gente tá... É, tá boladaça aqui, não, não me responde. A gente tá maior. deitando a otagem aqui na porrada, Ó é. o pau quebrado, eita porra! Ela não... ela não, não me obedece não. Caralho, eu sou um merda, hein? <risos> Cheio de... Olha de... aqui. Espera. apesar de fazer um smith. Falando que acontecem essas coisas só comigo, mano. É, ela não é fica grande. passiva, ela não, não pousa. A gente não tá Nossa. me obedecendo não. Dá, aperta o aperta U. Ver se eu conseguia subir nessa porra. Ah, tô vendo, tô vendo. Caralho, viu, mano? Só chama ela. Aperta vivo, vivo o Oh meu deus. Mê, era dano! Era dano? Nem fudendo. Era O que? Mê, eu tava um dano pensando que era... Mê! <risos> o pano dela acha que era speed, né? Ah, velho, velho. <risos> ai, ai. <risos> Mano, pô, não, você quer? Você quer? Você quer? Ai. É dano? Caraca. É speed, quer dizer, é speed que eu tô upando. <risos> não é dano não, não, com certeza. <risos> não, se fala, tá falado, né, eu nem, nem questionei muito, não. Tô <risos> vendo assim, não, com certeza isso aqui é speed, então vendo assim que tava juntando. <risos> Já foi 200, tá? Foi quase 300 de ah, dano. Uf. Que isso, você fez aqui em 2 segundos? O que é isso aqui? É. Fiz? Não, mas isso aqui é base. Que dão, velho. Que, que, que tipo, basezão tome. Então... Ah, ó, eu tô com um ovo do Ivern aqui, ó, de Poison. Já quer tá chocar? Deixando. Tem como chocar agora, mano? Bora fazer um bagulho aqui, ó. Se ele arrancar. não dá que ele faz o Deixa deixar ele aqui dentro. Pesquisa. Pra Oxi, já tem o girador aí? Os caras liberados? Ué? Tem tudo liberado aqui, ué. Não sabia não? Eu não sabia. <risos> aqui nós tá nós tá na Disney, meu filho, que é Bangu. Aí <risos> é foda. <risos> Tem que ir pro Gênesis 2 só para desbloquear ela. Desbloquear o quê? Ah. Só porra esse aqui com precisa não, é só fabricar, ué. Aqui tá é luto é tudo liberado, Gui. É, mano, Ó, é tudo... lá vai faltar cri... cristal tem é, vai precisar mais só do vou ter que pegar umas, umas pérola mano, pra fazer eletrônico na verdade nem não, precisa né, ah, não, é só matar fazer... é só pegar polímero, onde é que tem polímero aqui perto, você sabe? aqui dá boa noite pro então. estego <risos> é você de estego <risos> Por que? <risos> ah, não sei se você entende isso, galera. Boa noite, aí. Fica com Deus. Dá boa noite pro Estego, aí, também. <risos> eu falei Estevam, os caras Stego? Estego. Qual é? Estego. <risos> ai, ai. Deixa eu pegar. Eu vou lá. Vou pegar uns polímeros para fazer esse egg beito aí. E com ar também. Mas vamos o fazer esse egg incubator aí melhor. Aí, ó. Tem polímero aqui, ó. Vim. Ele já, ainda dá o bagulho certinho né? ainda. Ah. ah, esse aqui dá Prime né? Os especialistas não me acusem. Não, não sei se estou fazendo certo. Não, Certo tô... não, pera. Vou bugui. Um deixa eu ver, joguei dois meses solo pvp daí conheci o server Apex BR daí tem um tribo com 16 membros não? gastamos 200, 200. euros lá no server comprando dine recursos e tal puta que pariu, 200 euros como é que você gasta 10 mil reais assim fácil? Ai, 10 mil? <risos> maluco <risos> você é doido? Não. 200 euros dá isso não mas 200 euros dá o okay. que? deve dar uns Ah, deve dar uns mil e pouco, viu, mano, esses 200. e pouco. Porrada, até a bancada ali. Um pouquinho um pouquinho, tá? Aí, deixa eu ver. Esse cara chegando na live perguntando se tem live. Parece que os moleques do Free Fire de antigamente pedindo um codiguinho. <risos> se tem live. O cara já chega na live. Loco, cadê? Cadê? Cadê o raid? Cadê o raid? Não, os caras só vê o, o, o bagulho, né? Hum. Como? A estampa. Só isso. Ai os caralho no vídeo, né? <risos> o vídeo é ai de Aí os caras já entram. É me... <risos> Ninguém quer ver o cara farmando, pá. Sofrendo é nem mais. É, Mas um... mais... tem guerreiro que, tá que acompanha os bagulhos que é. Ah, tem é. nem que acompanha. Tinha que fazer um meme assim de verdade Vou lançar um desse Povo uhum. louco pro raid Os cara é maluco, mano Os cara é Uf, Psicopata do raid Vai entrar na live com Cadê? Cadê o raid? Cadê cadê? cadê? cadê? Vai raidar ninguém não? Cadê? Vai dar ninguém hoje não? Cadê? Cadê? Cadê? cadê? Vem pelo raid Vem pelo raid, cadê? <risos> Raid... Cadê? Cadê o Raid? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Fake Gana, news. Cara? <risos> é fake. Não tem Raid hoje. <risos> Dá tempo de boa. Já. Qual que ele falou, mano? Crystal Island? Crystal Island. Vou dar um passeio lá enquanto você vai fazendo aí, fechou? Fechou. Oh, mas eu tô no Crystal Island, porra. Ah não, nós tá no. Descente. Tô maluco, mano. É muito <risos> e, mapa, Zé. Mor... Fico louco. Sem que o que você vai colocar na onde? Tomei, ó. É Vamos dar aquela aqui, ó. Aí no cantinho. É. Só live for atrasada pra mim. Aqui. Cadê a Um ovinho aqui, Vamos mano. Ver. Acho que eu. O que, é que você vai fazer pra agora aqui, viado? Cara, eu acho que tipo assim, o bagulho já tá feito. Agora eu farmo. Já tá existindo os caras. Já tá Não sei Se você quiser deixar pra amanhã. Ah, pra mim tá de boa, é. mano. É. Eu... Que meta, pera. Pera, eu que peguei o ovinho. Pode jogar e colocar aí de novo. Aí, tá sem energia? Ah, tá. Tem que ligar aqui, pera. Aí, ó. Veja mais veja Olha, umas... 51, Descer. hein? Oh. Ah, que isso? Porra, que brilho que foi esse? Fiquei ah, em 5 mil ali. Só que, de estação, monitorando. Como assim? Que porra, o é que, que você fez? Sei. Não sei. Fiz merda? Eu também fiz. <risos> Temperatura e com. Ah, tá. A gente consegue. consegue... É.. controlar a temperatura né? tá mudando? Tem que ser pra <risos> baixo, tem que ser pra baixo Great Temperature Ah não manda por nenhuma uma temperatura, não tem como mudar nem né? 85? Tava 55 75. Aí, ó Ficou Aí, verdinho. dale, Ó, oh, Aí sim Dale, moleque Ó ah lá, o, o, eu Estevão, o Que você tava falando gente. antes, mano Era daqueles números lá 45, eu acho, né 35, sei que você falou É esses eu números vejo, aqui mano. de cima É esses números, não É os de cima O 51, 14, 35, 1, 49, 49 Ou é esses do lado Calma, o que você tá vendo Aqui, deixa eu só Deixa eu da, a aqui não é porque tem 27. uns números ali, ó, olha ali. Tá vendo lá, incubation? É. Você é é. vai é, ver é, embaixo, aí não tem 51, 14, é, 35. Tem, tem um é esse número? Tem 27. É esse aí Não, o 27. Ah, então é os do lado aqui então, velho. Né? É os dos lados lá. Ah, tá, tá chegamos aqui. Ah, não, no no... cima, isso é cor. Isso ah, isso é, é, é cor? É, isso tem é cor. Ah, mano, cor. Então esse aqui. Ah, então ele vem mais ou menos, né, velho? 27, né? Não é um muito bom, é. mas dá pra. E o outro aqui então problema. deve ser uma merda. Deixa é, um <risos> eu <risos> o Agora... veneno aqui, se o entrosa vir aqui com. Deixa eu mais de a <risos> Rapaziada, tô aqui no fim do vídeo pra agradecer você por ter assistido até aqui. Então, não se esqueça de deixar o like e se inscrever se não for inscrito. Isso é muito importante pra mim. Agora vamos para o um momento do salve. Se você quiser um salve especial em vídeo, basta assistir minhas lives na Twitch. O link está aparecendo aqui no card. E também <risos> é o um link na descrição. Ok, vamos aos salves. Eu vou dormir em paz, então salve Luiz Fernando Agora você vai poder dormir em paz Eu tô... Salve aí pro Vortex Arc Mobile Obrigado aí por participar da live maninho. Salve também pro Einbrock ZK Salve pro Ed Jotinha também E por fim Pro John Arc Mobile. Então esses foram os salves da live Obrigado e até a próxima